What's up galera, tudo bem com vocês? Tudo bem? Ótimo! Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto determinado Que é sobre o QI. Kiwi. Kiwi é um outro aplicativo Usado para fazer perguntas Ou seja, é igual ao, é o Form Spring Igual o SKFM, Igual o Kiwi E daqui a 3 anos vai ser o Piroca Daqui 3 é anos vai sair um aplicativo igual Com a mesma função, com outro nome Bom Você já deve ter ouvido falar sobre Kiwi, né? Todo mundo, ou você no mínimo Recebeu uma notificação enchendo o seu saco Pra criar esse Kiwi Eu, eu criei E pedi as pessoas nos fazerem perguntas nesse Kiwi E nesse vídeo eu vou responder as perguntas Dessas pessoas E eu vou primeiro resumir o que significa o Kiwi O Kiwi, pra quem não sabe É um, como é uma... Como ele permite fazer... O que Witch o permite fazer perguntas anônimas para as pessoas Ou seja, você abre uma porta Ou seja, você abre uma porta para o seu inimigo entrar e ele falar o que pra você? Muita bosta! Muita merda! Coisa que a pessoa não tem coragem de falar na tua cara ela vai lá e... Oi, filha da puta! Tomara que você morra! Eu odeio você, sua puta baranga É, são coisas desse tipo que acontecem nesse aplicativo Eu até agora não recebi perguntas me xingando Mas sempre tem três estágios nesse aplicativo Primeiro você gosta, você surpreende com o aplicativo Você vai lá, você responde as perguntas, você fica empolgado, né? Mas aí passa um tempo, tipo um mês, nem um mês você já entra naquele negócio tipo assim, de saco cheio, não quero responder isso aqui E tem uma pergunta muito besta do tipo uh, Qual a cor da sua calcinha? Quantos centímetros mede o seu pênis? E a terceira coisa que acontece é que Volta foco é que você vai achar um inimigo no Esque é Firme. E você vai acabar provavelmente se envolvendo num processo judicial com essa pessoa. Menos, né, Roger? Menos. Mas já aconteceu. E aí quando você lê alguma coisa te humilhando, te xingando, falando sobre coisas pessoais suas, aí você vai se encher o saco com esse aplicativo, vai, vai dizer que todo mundo é que, que entra nesse aplicativo é bosta, é um, é um cuzão, é um merda. Tudo isso aí. Tudo essa coisa aí. E aí você vai estar tá tão de saco cheio que você vai excluir o aplicativo. E dali a três anos vai sair outro. <risos> e você vai fazer o quê? Você se inscrever de novo. Vai, vai se inscrever de novo que eu sei. Como a gente é pouco, né? A gente vai lá e cria esses negócios. Então agora não contente com isso, eu vou responder perguntas, vou responder. Feitas especialmente para esse vídeo. Uh... Agora, meu nome é Lucas, mas não vou tirar do anônimo. E minha pergunta para o seu vídeo é qual a pior pessoa que você já conheceu e por quê? Meu Deus, pergunta foda, né? Estão me mandando umas perguntas aqui que eu não sei como, como é que eu vou responder. Foi uma antiga colega. Uma antiga colega que... Eu acho que ela tinha tanto problema com ela mesmo, com a autoestima dela, que ela fazia de tudo, sabe? Pra, pra, ela mentia. A todo tempo, a todo tempo ela mentia. Ela... Ela sempre causava algum problema E tipo, sabe, foi uma pessoa que eu queria Realmente que ela morresse, sabe Coisa que me dá nojo, gente falsa Se eu fosse gay, tem alguma menina que você acha bonita Que pegaria ela? Tem, tem sim A nova integrante de Orange is the New Black A nova integrante de Orange is the New Black Que é maravilhosa Que é a, deixa eu lembrar Ruby Rose Meu Deus, ela é muito maravilhosa, aquela mulher E ela é tipo... Não sei, acho que eu me por ela porque um homem, mas enfim. Perguntou. Já sei que você é muito fã da Lady Gaga. Eu sou fã número um da Lady Gaga, não sou muito fã. Um, qual é a sua música favorita e por quê? Minha música favorita da Lady Gaga é You and I. Que é porque é uma música que, assim, cada vez que eu coloco, eu me lembro de muitas coisas com essa música. De coisas que eu vivenciei, coisas que, que me marcaram muito. A Thaís Santana também me perguntou. Se eu prefiro uma borracha pra apagar o passado Ou se eu prefiro um lápis pra escrever o futuro Eu prefiro um lápis pra escrever o futuro Porque eu uso as coisas que eu errei no passado Pra mim tirar lições daquilo Nossa, que filosófico, Roger É verdade Eu acho que tudo que a gente cometeu de, de, de errado A gente tem que tirar a lição daquilo E tirar o máximo de proveito do que a gente cometeu Se a gente tomou no cu A gente tem que no mínimo... Tirar uma coisinha dali, né? Porque ninguém toma no cu de graça, né? Então eu prefiro um lápis. Roger, tequila ou vodka? Vodka. A pior briga que eu já tive com a minha melhor amiga foi porque... Eu tava com ciúmes. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, por fazerem perguntas e participarem. Se inscrevam no meu canal, deem um gostei aqui no vídeo e muito obrigado. Beijo, né?